Os companheiros companheira companheiros reprovam a proposta do plano de médio da empresa. É uma proposta inferior ao ano passado, tem um peso do Ebitda que compromete 50% para o público operacional, 70% para o público administrativo e não está em nossas mãos. Queremos uma proposta e vamos em busca de uma melhoria, um avanço que seja superior ao ano passado. Vamos à luta! Estamos em curso da campanha de PLR em toda a nossa categoria e a Gerdau, é uma das empresas que mais ganha dinheiro, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E não pode pagar uma PLR tão ruim como ela queria pagar. Por isso a importância dessa luta. Vamos seguir o exemplo dos trabalhadores da Itachi, da Bal que celebraram bons acordos neste ano de 2023. E vamos à luta, trabalhadores da Gerdau, por uma PLR maior neste ano de 2023.